o saber sobre o assunto colhido. Entendendo o desejo quase genérico do ser humano de conhecer-se a si mesmo e a realidade circundante. Chegar do conhecimento com o total novo, isto é, pois ele aprende algo que ignorava anteriormente. Porém, conhecido por outro lado, ao chegar aos dados conhecidos por todos pela pesquisa, chega-se... Cadê, cadê? Desculpa, chega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 Provados, além disso, até a investigação surgida da necessidade de resolver problemas práticos no que leva à descoberta de princípios básicos. Critério para classificação de tipos para pesquisa varia de acordo com o enfoque do dado, e interesse nos campos, metodologias e situações e objetos de estudos. O que é pesquisa?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 Portanto, embora seja prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e ação. A pesquisa cientificamente significa, se realizarmos a busca do conhecimento, apanhamos-nos em procedimentos capazes de ser confiabilidade dos resultados. A natureza da questão dá origem ao processo da pesquisa que varia. O processo pode ser desencadeado por dificuldades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 Deve ser a ênfase na preocupação da aplicação do método científico do que é propriamente da ênfase do resultado obtido. O objeto, o objeto dos principiantes deve ser a aprendizagem quanto a formação que percorre as fases do método científico e as operala, operala, opa, operacionalização. Operar...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 E condições de realização do trabalho para saber. Tempo de disponível para sua realização. Espaço onde deve ser realizado. Recursos de materiais necessários. Recursos humanos disponíveis. Aspectos éticos da pesquisa científica. Se, um tempo em muitos, se, houve, se houve um tempo em que muitos pesquisadores acreditavam que esse firme determinação de fazer o bem. Sua integridade de caráter e seu rigor científico eram suficientes para assegurar a etnicidade das pesquisas, nos quais, nos dias de hoje, essa concepção já não é mais objeto de consenso. Grande desenvolvimento crescente de incorporações de novas tecnologias do no campo da ciência em geral, a maioria da difusão do conhecimento científico através das comunicações sociais tradicionais, e em particular, através da internet, assim como a apreensão de novos movimentos sociais na defesa dos direitos individuais e coletivos, fazem com que a discussão sobre a ética aplicada, a pesquisa, passe a ter interlocutores referentes aos filósofos e teólogos, juristas e sociólogos, sobretudo os senadores, que, seja como usuários do sistema social, da saúde, etc., seja como sujeito... Objetos de pesquisa científicas, nesse sentido, questionamos o que significa falar ética de pesquisa científica. A ética é a ciência da conduta humana, é o um princípio sistemático da conduta da moralidade correta. E o que é conduta moralmente correta é aquela que conforme, que conforme, é aquela que conforme as suas ideias. Prevalentes de consulta humana, de conduta humana, a ética da pesquisa indica conjunção de co conduta e de pesquisa que traduzimos como conduta moralmente correta durante uma indagação, a procura de uma resposta para uma pergunta. A ética da pesquisa científica indica um estudo em questão que deve ser de modo a procurar sistematicamente o um conhecimento por sua observação e identificação, descrição, investigação experimental, produzindo resultados pro, pro, produzi, produtiv, reprodutíveis, realizando de forma moralmente correta. E essa necessidade destaca alguns princípios éticos que devem ser observados na sua produção e elaboração de trabalhos acadêmicos, como monografia, dissertações, teses, artigos, ensaios, etc.,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 Isso não torna mais ou menos relevante. O fato que os periódicos e eventuais, é, é, o fato que os periódicos e os eventuais, e, o fato que os periódicos e os eventos científicos nacionais e internacionais têm solicitado a comprovação de trabalho e, e foi aprovado previamente para o um Comitê de Ética de Pesquisa No Brasil da Resolução CNS.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 E a Comissão, e comissão da Nacional de Ética e Pesquisa, CONAP, em Minas Gerais, uma instância do Colegiado de Natureza Constitutiva, Deliberativa da e Independente, <risos> vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, os Ceps quanto à sua composição e múltiplas discipli, discipli, disciplinaridades formando indivíduos das mais, diferentes, das mais diversas áreas do conhecimento humano. O seu objetivo maior é preservar a integridade do sujeito e do sujeito da pesquisa, bem como apreciar previamente os projetos de pesquisa. Os CEPs do Brasil contemplam também a participação do representante de usar a instituição, conforme estabelece a resolução CNS de 196 de 1996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 Para conduzir a pesquisa, que se faz parte da avaliação do CEP, é e é comprovada através do currículo do pesquisador ou dos pesquisadores, se for o caso envolvido na pesquisa. O consentimento livre esclarecido do termo de consentimento, igualmente estão incluídos na, na análise do comitê. A resolução do CNS 196 de 1996, define como consentimento livre esclarecido como. Anoência do sujeito de pesquisa, isso seu representante legal dos livres vícios da, sim, da simulação, fraude ou erro. Dependência da subordinação ou intimidação. Após a explicação completa, premorizada sobre a natureza da pesquisa e seus objetivos, dos métodos e benefícios previstos. Potenciais de risco para o incômodo, para o incômodo que está posta a carreta.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 a pesquisa é um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico que permite descobrir os fatos ou os dados das relações ou leis. Qualquer campo do conhecimento, este conhecimento fornece investigação o um caminho para o conhecimento da realidade e da verdade parciais. O termo pesquisa, por vezes, é utilizado indiscriminadamente indiscrimin indiscrimin indiscrimin in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 ciência seja para a comunidade demonstra por parte do autor o domínio do assunto escolhido e a capacidade da sistematização, recriação, crítica do material coletado. diz algo que não diz algo que ainda não foi dito, indica clarezas e procedimentos utilizados, especialmente nas hipóteses, deve ser específico, plausíveis, relacionadas com a teoria que contém referências empíricas com os trabalhos da pesquisa. Fornece elementos que permite verificar para aceitar ou contestar as conclusões que a chegou. Comenta com rigor os dados fornecidos de modo a partir de clara identificação das fontes utilizadas. A comunicação de dados é organizada de modo lógico, seja dedutiva, seja indetut, indut, indut, indutivamente,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 Isso significa que pode exigir vários tipos de pesquisa, cada tipo que possui um núcleo comum dos procedimentos e suas peculiaridades próprias. As, a seguir são caracterizadas a pesquisa bibliográficas, a experiência de vários tipos de pesquisas descritivas. De, de acordo com o Demon, as, as pesquisas variam conforme os gêneros. É assim pode ser teórica dedicada ao estudo de teorias, metódica, metodológica que pode ocupar modos de fazer a ciência, empírica, dedica a codificar a face mensurável da realidade social, prática ou pesquisa de ação voltada para a intervida da realidade social. Para Andrade as pesquisas podem ser observações e descrições originais de fenômenos naturais, espécies novas, estruturas e funções, Tá horrível isso aqui. Observações e inscrições, observações de fenômenos naturais, espécies novas, estruturas, infusões e mutações para variações dos termos ecológicos. Trabalhos experimentais que submetam o fenômeno de cuidado de condições controladas e experiências, abrangendo os mais variados campos. Trabalhos ecológicos. É,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 Acentu, acentuando um ou outro tipo. Segundo Demo, todas as pesquisas são ideológicas, pelo menos no sentido em que implicarem posicionamento explícito por trás dos conceitos e números. A pesquisa, a pesquisa faz parte, isso. Todas as pesquisas são ideológicas pelo menos no sentido em que implicam o um posicionamento implícito por trás dos conceitos e números. A pesquisa prática faz isso explicitamente. Todas as pesquisas carecem de um fundamento teórico e metodológico e só tem de ganhar se, puder, se po, puderem além a de estrigência categórica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 O objetivo é gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência sem aplicação da prática prevista, que envolve verdades e interesses universais. Pesquisa aplicada. O objetivo é gerar conhecimento para aplicação da prática, dirigida a soluções de problemas específicos, envolver verdades interessantes locais. Do ponto de vista dos seus objetivos,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 quando o pesquisador apenas registra e descreve fatos observados sem interagir, sem interferir neles, visa descrever características de determinadas da população ou fenômeno estabelecido nas relações entre as variáveis. envolve o uso de técnicas padronizadas nas coletas de dados, questionamentos, observações sistemáticas, que assumem gerar uma forma de levantamento. tal pesquisa observa registros de análise orientada de dados sem manipulação, isso sem interferência do pesquisador, que procura descobrir a frequência que o fato ocorre, sua natureza, suas características, causas e relações com outros lados, e assim coletar tais dados, utilize técnicas específicas entre as quais se destaca a entrevista, formulário, questionário, é e suas observações. A diferença entre a pesquisa experimental e a pesquisa descritiva que está classificada e explica a interpretação e interpreta os fatos que ocorrem. Tanto da experimental que pretende demonstrar o modo ou as causas pelas quais o fato é produzido, nas pesquisas descritivas que são observadas, em resíduos analisados, classificados e interpretados, sem qualquer pesquisa do que interfira sobre ele, seja para fenômenos físicos e humanos não estudados. Mas são manipulados...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 políticas partidárias, em de rendimentos ou escolaridades. É uma das características significativas das pesquisas descritivas de utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados como questionário de observações de pesquisa, as pesquisas descritivas são juntamente pesquisas exploratórias que habitualmente realizam os pesquisadores sociais e procuram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 Pesquisa Explicativa Quando o pesquisador procura explicar os porquês das coisas e as suas causas por meio de registro, da análise de classificação da interpretação dos fenômenos observados, visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade que explica a razão ou porquê das coisas. Quando realizado nas ciências naturais que requer um recurso de método experimental e as ciências sociais que requer o uso do método observacional, Assumir ob gerar assume geral em forma de pesquisa experimental ou das pesquisas exceto pós-fato. A pesquisa explicativa são complexas, pois tem de registrar, analisar, classificar e interpretar fenômenos estudados.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 Nem sempre é possível realizar as pesquisas rigorosamente explicativas em ciências sociais, mas também em algumas áreas, sobretudo nas pesquisas psicológicas, psicologia. A pesquisa reveste-se de elevado grau de controle e de determinadas palavras quase experimentadas, as pesquisas explicativas, em sua maioria,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 é, de previsão de análise e interpretação de coleta de dados, considerando o ambiente em que são coletas de formas de controle de variáveis envolvidas, para o um elemento mais importante que é a identificação de um delineamento de procedimento adotado para uma coleta de dados. Assim, podem definir dois grandes grupos de delineamento: aqueles que valem para as chamadas fontes de papel, pesquisa bibliográfica pesquisa documental e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. Pesquisa experimental, pesquisa edição post-facto e o levantamento do estudo de pesquisação de ação e pesquisa de participantes. Pesquisa bibliográfica, quando elaborada para de material publicado, constituído de livros, revistas e publicação de periódicos e artigos científicos.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 A pesquisa bibliográfica, quando envolve a partir de materiais publicados, constituindo principalmente livros, revistas, publicações, periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, de material cartográfico, e internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em direto de todo o material escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados da pesquisa, que devemos atentar à confiabilidade e fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos status obtidos, observando as possíveis incoerências ou contratações que as obras possam apresentar.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 atentando às normas formais que apresentam o trabalho acadêmico e aos princípios da comunicação e expressão da língua portuguesa para a dessas fontes empregados na técnica do fichamento. Os dados bibliográficos são registrados em fichas documentais ou em arquivo pastas da memória do computador. Distinguindo-se nas significativas em seguida, o pescador organiza a redação provisória do trabalho, independente do tipo e nível da natureza, colocando em ordem os dados obtidos a partir da separação no pré sumário Convém relembrar que o texto deve ser redigido para ser entendido pelo leitor visado, orientador ou banca, quando por um público geral utiliza citações que sustentam a usar as afirmações atentando para as normas formais de apresentação do trabalho acadêmico e outros princípios de comunicação de expressão de língua portuguesa para a coleta dessas fontes, empregando a técnica de fichamento. Pesquisa documental A pesquisa documental, devido às suas características, pode ser confundida com a pesquisa bibliográfica. Destaca em principal diferença desses tipos de pesquisa de natureza e fonte de ambas pesquisas. Enquanto as pesquisas bibliográficas se utilizem em fundamentos e contribuições de vários autores sobre um determinado assunto, a pesquisa documental baseia-se em material que não recebe ainda um tratamento analítico ou que pode ser relaborado de acordo com os objetivos de pesquisa. Ainda, a área das tipologias das pesquisas documentais para interagir com o rol de pesquisas utilizadas, eu mesmo estudo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 E fontes de segunda mão Que definem os documentos da primeira mão Como os que não recebem qualquer tratamento analítico Como documentos oficiais, abordagens de jornais, cartas Contratos de filmes, fotográficos, gravações, etc Os documentos de segunda mão São os que se formam e já foram analisados Tais como relatórios de pesquisa, relatórios de empresas tabelas e estatísticas, entre outros. <risos> Entendemos que, por um documento qualquer existe, possa ser utilizado de fontes de informação por meio de investigação, que engloba a observação crítica dos dados da obra, leitura crítica, garantia e interpretação do valor interno da obra, reflexão crítica do processo do conteúdo da obra, crítica do juízo, fundamentado sobre o valor do material utilizável para... O trabalho científico em todo documento deve ser passado por uma avaliação crítica por parte dos pesquisadores para levar a consideração a questão, questão, de aspectos é internos, é no caso da crítica externa. É <risos> <tênis>. <risos> São avaliadas as garantias de valor do conteúdo, normalmente Mas isso aí durou antes, é durou antes. aplicada apenas às fontes primárias, compreendendo a crítica do texto e a autenticidade da origem que pode ser. Crítica do texto. Verifica-se que o texto é autográfico, escrito à mão por o um autor. Trata-se de um cascinho original. Cobra primeiramente na segunda mão. Crítica à autenticidade. Procura determinar quem é o autor e o tempo que as é sus... ah, é circunstâncias da composição. Que podemos utilizar testemunhas externas e analisar obras internamente e descobrir a sua data. Crítica de origem. Oi? investiga-se a origem do texto das análises que já fundamenta a garantia da autenticidade os locais de pesquisas, os tipos de utilização de documentos que podem ser arquivos públicos, documentos oficiais, anuários, documentos jurídicos particulares materiais cartográficos, é, arquivos particulares, documentos eclesiásticos pesquisa experimental, quando se de determinar o objetivo, a pesquisa experimental Pesquisa do campo, a pesquisa de campo é aquela que é utilizada para obter conseguir informações e conhecimentos acerca do problema da qual. É uma comprar galinha. A minha foi comprar a galinha dela. Deu a hipótese. <risos> já já lavei. ela vem. Está chegando. Vai.